E aí galera como vai, eu sou o Edu, canal Edu Gamer BRX, e venho, venho através deste vídeo me apresentar a vocês aí tá, já devia ter feito isso há um tempo atrás mas me deu tempo só agora, eu, e esse vídeo estou fazendo em agradecimento, agradecimento a todos os inscritos e aqueles que estão gostando do meu trabalho no meu canal é não, pre... eu fiz esse canal não com pretensões financeiras de ganhar dinheiro. Fiz um canal porque eu gosto. Não jogo videogame de agora, não caí de paraquedas aí, como muitos dizem. Né? Não estou tirando meu favorecimento disso. Hum. Jogo videogame desde criança, desde meus 6, 7 anos de idade. Atari 2400, Atari 2600, SNES, Super NES, Super Nintendo, é... Master... Master System, é... PS2, Playstation, PS3 E agora eu estou para adquirir um PS4, que eu vou começar a postar vídeo de PS4 também, Xbox One né? Então, gente, vocês já viram, né? Eu não tô aqui de paraquedas, não. E o que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí. E agradecer aí o pessoal aí, meus parceiros do canal aí, que tem me dado uma força. Principalmente um, o... eu não vou citar o nome dele, mas ele sabe de quem eu tô falando. É um cara que me ajudou toda vez que eu pergunto, ele me respondeu. Eu não vou falar o nome dele por, sei lá, né? É... Não. Nope. Questão de respeito Eu respeito muito ele Ele é o meu primeiro da minha lista de respeito É porque eu gosto dele e não quero que o pessoal fique falando, fazendo comentários sobre ele negativos Porque eu sei que tem muita gente aí que tá fazendo comentários aí pra me ferrar aí, cara Entendeu? Tão falando aí que eu sou morto, falo voz morto Cara, eu sou desse jeito Se vocês gostarem bem, se não gostarem Cara, vamos para outros canais tem canais aí, ó, de milhões de inscritos e de games. E os caras posta vídeos com gracinhas, palhaçadas. Mas meu jeito é esse. Se você gostou do meu jeito, cara, se inscreve no meu canal, dá um like lá, faça seu comentário. Eu sou um cara que eu não sou um cara mal-humorado. Eu gosto também de uma zoeirinha na hora do comentário do game e tal. Mas é do meu jeito, entendeu? Eu não vou ficar. Oh, meu amor. O que eu te falo que é Ai ah, faz isso, não sei o que, começa a gritaria, ah, não sei o que, não, não, isso, nada disso Vou comentar o jogo e o que eu tô fazendo Entendeu? Eu tô aprendendo ainda, vou ter muito a aprender sobre, sobre comentários e editais de vídeo para o YouTube E é isso aí pessoal se vocês gostarem do canal, ó, leia a descrição abaixo, tem a fanpage do facebook, tem o meu twitter que eu vou responder todas as perguntas pelo twitter, também tem o meu blog, Ó, sigam eu, se vocês gostarem se inscrevam, se não gostarem, eu agradeço do mesmo jeito, entendeu? E o meu muito obrigado a vocês, falou galera, eu sou Edu Games EduGamesBRX e agradeço a todos, e vou ficando por aqui. Valeu a todos, galera. Fui!